Então, com o Programa Redes, melhorou por isso. Porque além do apoio técnico, tem excelentes consultores, né? são pessoas que entendem realmente e que facilitam o nosso trabalho. Além disso, assim dá uma, uma, uma força e faz a gente acreditar. Né? Eles passam essa credibilidade para a gente. E além do apoio técnico, junta com o apoio financeiro, que um não anda sem o outro, né? também não adianta a boa vontade. Né? Então, é por isso que a gente acredita que está sendo feito esse alicerce.